Fala aí, pessoal, como é que tá tudo em ordem? Olha só, nesse vídeo direto ao ponto aqui, complementando outro vídeo que eu fiz falando sobre algumas coisas da Colômbia. Gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi na Colômbia, que eu tentei usar em outros países que falam espanhol e as pessoas olharam para mim, tipo, What? A primeira da lista é falar, Yo te caigo. Yo te caigo. Vocês é ahorita te caigo. Como que me caes? Ou seja, ahorita voy para allá. Ahorita llego, ahorita voy. Seguindo, quadramos algo. Vamos a quadrar algo para ser esta semana. Quadrar? Quadrar? Como assim? Como assim? acho que eu já me ouço. Como assim? Você não disse que vai quedar aqui com nós toda noite? Em português, se usa da mesma forma. Como assim? Como assim? Ou seja, que? Como? Você falou tal coisa e agora está falando outra coisa? Como assim? Complementando. Como assim? Como assim? Tem também o outro, né? E isso? Não, aí tem que fazer a cara, né? E isso? E isso? E... Hum? Que? Assim? Hum? Hum? E isso? E isso? E isso? Ou seja, seria como por quê? Né? E outros países é de outra forma, né? fala de outra forma. Então cada país tem a sua maneira de falar. Eu gosto muito de falar como fala aqui na Colômbia, também por questão de costume. É interessante você chegar em outros lugares seguro do seu espanhol e falar tudo como se as pessoas fossem entender. E quando não entendem, você... Como assim? Você não sabe o que eu tô falando? Na Colômbia todo mundo fala assim. Mas a Colômbia não é o mundo, né? E principalmente quando a gente tá falando de idiomas, tem uma mudança muito, mas muito drástica. Até mesmo dentro do país. Então vamos seguindo aqui com a lista. Eu aprendi essa, depois de escutar muitas vezes, quando eu já estou com alguém em algum lugar e essa pessoa, tipo, já falei com essa pessoa, já cumprimentei, e essa pessoa passa por mim, tipo, na sala, na cozinha e fala... Entonces, ¿en qué vamos? que onde que onde é a Argentina ah tudo bem parceiro não por aqui vendo uns vídeos aqui relaxado ou seja seria mais como o e aí né da gente no Brasil nós no Brasil e aí e aí cara e aí e aí, tipo, what's up? Oye, aí, como você foi por allá? Pois pues estuviste ayer em La Casa de Fulanita, não? Sim, sí, sim, sí, super chévere, super bacano. Chévere, bacano. Tem lugares que as pessoas vão entender o chévere porque já teve a oportunidade de falar com alguém que é da Colômbia ou de outro país que usa o chévere também. E o bacano, que em português seria bacana, não existe bacano em português, só existe feminino. Bacana para tudo, ok? Um carro bacana, uma casa bacana. Cheguei na Argentina, é claro, né? Com meu espanhol colombiano aqui. Vou lá chegando e falo, que mais? Que mais? E as pessoas tipo, que mais? Que que, que, que que mais? Que mais? Que mais? Que? mais Ou seja, que o que queres Que mais? <risos> mas aqui na Colômbia tem total sentido você falar que mais. É como que mais, como o que é que você conta de novo? O que é que tá pegando? O que é que tem de novo? E aquela velha mania de o quê no final das coisas, né? Tipo, bem é o quê? Se é o quê? Vamos o okay. quê? Ugh, esta é a clássica, impressionante. Acabo de conhecer uma pessoa, pergunta de onde é que eu sou? Sou do Brasil. Ah e tá conhecendo a Colômbia? Não, não, eu moro aqui. Ah e amanhã? É assim, e amanhã? <risos> Amanhado, seria tipo muito apegado com o país. Seria tipo que você gosta muito de algo, você se apaixonou por algo, está muito amanhado, apegado. Segundo informações, parece que só se usa aqui em Antioquia. Não sei se falam em outros lugares da Colômbia. Mas esse amanhado é muito comum. Ou também você vai ter la gente conchuda, que se passa, são passados, parece que a gente tão conchuda, Como se lhe ocorre assim, uma bana como essa? Cara de pau, que okay? é uma pessoa descarada é uma pessoa que não tem noção das coisas. Você é muito cara de pau, é uma pessoa folgada. contudo não funcionou em outros países. Eu cheguei falando conchulo e as pessoas tipo, contudo E mais na Argentina. Hum. Mecatear. Comprar mecato. Que caralho, às é mecato parece. Ou seja, são besteiras. Comprar besteiras no supermercado. É, chips, né? aquela batatinha frita, é, biscoito, refrigerante. É, tudo que é assim de comida assim para lanche é, é mecato, mecato. Aqui na Colômbia o pessoal come muito mecato para tudo. Tá? Vai se reunir com os amigos, vai, ah, eu compro mecato, alguma coisa aí e tal. Então junta aquilo dali e é o nome mecato. E mecatear seria comprar mecato. Já fiz comentário dessa outra que é o cancelar, porque aqui na Colômbia é cancelar algo, é pagar algo. Você paga alguma coisa, bengo a cancelar. La, la multa, pois pues. pues vengo a pagar la multa. Sendo que em português, isso aí tem uma conotação mais de anular a multa, não de pagar a multa. Eu vim cancelar minha multa aqui, eu vim cancelar minha assinatura. Na Colômbia, é válido para os dois. Tanto para pagar, como para cancelar a assinatura da, da TV, da internet, do que seja. Outra. Me regalas um quilo de pollo, porfa. Me regalas uma pizza de chocolate. <risos> me regalas... Pode ser algo grátis, como me regalas um vasito com água. Pode ser grátis, mas também pago. A maioria das vezes que as pessoas falam me regala, me regala, me regala, é para fazer um pedido de algo. No restaurante, você vai ver muitas vezes. Me regala a la lasanha, com tal cosa, me regala. Regalar algo para pessoas em outros países, que não seja a Colômbia, é dar algo de graça, grátis. Então, claro, você chega no local para fazer o pedido, você fala me regala tal coisa, mulher. Eu não vou regalar nada, viu? E você quiser comprar, a gente vende, mas dá de presente não, né? Não vou regalar nada. <risos> Ui, que chicharrón que toca resolver agora. Uff, imagina. Chicharrón, que é um problemão, né? Não funcionou comigo também em outros países. Então, cada país tem sua maneira de se referir a um problema. Ó, oh, tenho um problema para resolver. Tenho um um un... Ai, que lombo. Eu falo da Argentina porque eu morei um tempo na Argentina e já voltei algumas vezes na Argentina e conheço muitas pessoas da Argentina. Então, tem uma, algumas diferenças aí, mas que no final das contas todo mundo se entende, né? Mas é engraçado ver todas essas mudanças. E a outra, que pena, que pena, que pena, que pena, que pena pra tudo, que pena. Que pena, que horas são, por favor? Oye, que pena, me poderia dizer em onde, onde quer tal coisa? Seria tipo um desculpa, licença. Desculpa incomodar, em português o que pena seria Tipo, que lástima. Em outros países que falam espanhol, mesma coisa. Ah, es una pena que passou tal coisa. É uma pena, ui, que pena. São algumas palavras que eu aprendi na Colômbia, como brasileiro, que eu tentei usar em outros países, mas não funcionou, ok? Teve aí um desentendimento. Mas no final das contas, todo mundo né, se identifica aí. A boa atitude continua sendo o elemento mais importante para você se comunicar bem com as pessoas, né? Então mesmo que você use uma palavra que tenha outro significado no país, se você tiver uma boa atitude, as pessoas vão se dar conta que não, eu acho que se você queria dizer outra coisa, né? Essas que eu mencionei para vocês são as que não funcionaram para mim em outros países, beleza? Então grande abraço e a gente se vê. Não esqueça de deixar o seu comentário, deixar o like e não esqueça de recomendar esse vídeo para outras pessoas para que todo mundo possa aprender essas diferenças entre o espanhol de tal país e outro país e outro país, beleza? Grande abraço, valeu!